E aí, galera? Beleza de nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje nós vamos descobrir o que tem na porta secreta na casa do Trevor, que é aquele trailer lá em Paleto Bay, sei lá. Como é que chama Caraca, tô, tô entrando aqui no Eu fiz vídeo ontem do Sandros e a Sanfiero, mas não é. Mas enfim, galera, vocês estão ligados que até na casa do Michael Tem portas ali que não abre, No trailer do Trevor também tem E na... Também tem na... na casa do Franklin Vamos ver a do Trevor Vou dar play aqui E vamos descobrir O que tem Nossa, tô escutando barulho de violão É, é no, no vídeo isso? velho. Aí é no vídeo, tem uma musiquinha Tem umas propaganda também, pera aí Uh, oh, tô tentando. <risos> tô tentando. Tirar aqui pelo OBS, não dá, tem que ser pelo YouTube. Tá aí, o cara começa com. Ué? Ué? Para o virou Fortnite ali, mano? Provavelmente, opa O que aconteceu? Olha lá O tubarãozinho da Band Pegando uma treta Entre o motorista motorista Los Santos Olha que deu da tela foi na tela Baixar um pouco aqui o som Bom, eu não sei se isso tem Olha, algum... Pera aí Mano, eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com o que que acontece lá na casa do Turbo Ó, agora o Franklin tá indo lá, ó Franklin tá indo lá Eu acho que ele pegou alguma coisa que tem alguma coisa a ver com o que tem Ah lá, essa é a porta, ó Aquela ali que é a porta E nunca tentou entrar? Ó, oh, aqui nunca tentou entrar, hein? Nem que ele fosse com com os bugzinhos. Rossani entrando. Então aquela ali é a porta secreta da casa do, do Trevor. Ó, os caras vão matar o... Esse gás aí vai matar o Ron, Vai passar o Ron esse gás aí. Ué, não morreu. Ué! Vai, irmão. Entra nessa porta aí, vai ver. Para de ficar engloçando aí. Vai, vai. Fechada. Fechada, hein. Ué, vai trocar? Vai trocar pro Trevor? Trocou pro Michael. Será que é o Michael que vai entrar? Michael conhece muito bem o Trevor, hein? Bom, viu aí, vimos aí um início aí com o Franklin. O cara foi lá, mas. Aparentemente a porta tá fechada. <risos> Ai, que imbecil. <risos> ele vão trazerão da, da da empregada <risos> Meu Deus Tá, ó. E agora Tá, ó, vai vai agora ele tá indo com com com o Ó, ah, Franklin tá ali. Já que o Franklin ligou para ele, pro Marco. Aí, hey Mike. So you talking me a what? Should we drink? Uh, ah, no, not right now. As you wish, man. See you later. Vamos lá, hein. Fechada também? É, tá fechada, tal, tá, o cara tá dizendo ali. No clip inside. Agora ele vai usar uma câmera para olhar. Ah. Aparentemente é um, opa. É um quarto. Tá é meio mistério, né? Um ar de mistério. Tá, não dá pra ver nada, mano. Olha, o Trevor tá lá dentro, velho. E aí? Você? this time apart agora em Quer um drink, cowboy? Ok. Então você nos dá um chamou para tomar um drink? Rapaz, é que vai entrar? Olha <risos> ah lá, ele voltou à noite, voltou à noite Olha ah lá, entre na, no Secret Room Pera aí. caraca Tá vendo ali embaixo? Ó, vou voltar, hein Ó, tá ali a mensagem Ali, ó, entre Em Trevor's Secret Room Caraca, a porta abriu, galera Olha isso, que, que absurdo Caraca, é a mãe dele, véi. Caraca, é o pai do Trevor naquela foto? Trevor's Diário do Trevor! Caraca, moleque! Ele pegou o diário do Trevor? I don't need it either. And I don't want. I know Caraca, a mãe dele tá lá, velho. Que loucura. Okay. Rapaz, será que tem mais alguma coisa? Aparentemente, não vamos jogar dardo e tal. Dá uma pulada aqui. Será que ele vai voltar lá na casa? Okay. Bye now. Opa, é isso mesmo, caraca O quarto, a sala secreta do Trevor Simplesmente tá lá, a mãe dele Morta Que loucura, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado, galera Se gostou, clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, inclusive tem até um vídeo meu você entra na, na casa do Michael e escuta um barulho de, de chuveiro, uma pessoa tomando banho. E aí você tenta procurar onde tá e tem aquelas portas fechadas. Dá uma olhada aí no vídeo aí, tá aí no canal, beleza? Até a próxima!